Vamos ver aqui alguns pontos. O início, é importante colaborar contigo a respeito do, do início, do, do, do meu início de contato com acompanhamento terapêutico. Eu comecei essa experiência, no um contato dessa forma de, de terapia, que a gente chama de Sem Fronteiras, lá no início da graduação. Né? E eu percebia que, que muitos colegas é, tinham contato com um conteúdo do universo clínico e não não colocavam em ação toda aquela aquele aporte teórico enfim né que a gente entra em contato no universo do mundo terapêutico principalmente da psicologia e eu comecei a entrar em contato com algumas produções que falavam de uma prática que acontecia para além do universo clínico e eu achei né, diferente isso né, porque geralmente a gente escuta durante a graduação na área da saúde, seja em psicologia, medicina, terapia ocupacional, enfermagem, geralmente a gente escuta que o profissional fica dentro de uma instituição desenvolvendo a sua atividade clínica. E o acompanhamento terapêutico tinha essa imagem assim, de, de rua, de cidade, de desenvolver atividade no campo, na praia. E isso chamou bastante a atenção. E além dessa liberdade de ação, é, o acompanhamento terapêutico também é uma possibilidade para os estudantes da área da saúde colocarem em ação essa, essa amarra teórica que a gente recebe durante a formação. Então é uma maneira de exercitar uma atividade profissional. E por exercitar uma atividade profissional, esses sujeitos também conseguem ter uma fonte de remuneração. Então, esse foi o início do meu percurso. Eu comecei a entrar em contato com acompanhamento terapêutico, num primeiro momento, no um universo teórico, isso lá na década de 90. E comecei a colocar em ação, fazendo uh, terapia pessoal, supervisão, grupo de estudo. E a gente começou a colocar em ação uh, o auxílio ao outro, a partir da graduação. Ou seja, eu não era psicólogo. Eu era um estudante de psicologia e comecei a exercitar a prática do acompanhamento terapêutico. Com isso, eu saí de um outro emprego que eu desenvolvia. Eu trabalhava com mídias, eu era uh, atuante na área de comunicação. Eu trabalhava como locutor de rádio, em televisão. E aí eu saí das mídias e fui direto para o universo clínico do acompanhamento terapêutico, me dedicando 100% ao acompanhamento terapêutico e à psicologia e foi bem interessante porque com o desenrolar dessa atividade profissional eu consegui bancar toda a minha formação enfim como estudante bancando a faculdade e saindo da faculdade no meu trabalho de conclusão de curso eu fiz obviamente um trabalho focado no acompanhamento terapêutico e fui fazer o mestrado também com o foco no acompanhamento terapêutico. Então, eu estou dizendo isso porque, para te ter uma ideia desse percurso que a gente desenvolve no acompanhamento terapêutico, que também você pode utilizar. Uh, Tudo do outro lado, pode ser um, um profissional da psicologia, a gente tem alguns professores que acompanham o nosso trabalho também, professores de psicologia, professores também de acompanhamento terapêutico. Eu agradeço a participação uh, dos colegas. E eu quero colaborar contigo essa ideia que tu pode aproveitar em muito o universo do acompanhamento terapêutico e, e desenvolver uma atividade que faz a diferença para outras pessoas, é uma, uma atividade eficaz que gera resultados clínicos e, e também, prove óbvio, é uma atividade que consegue sustentar o profissional. Um exemplo disso foi a minha experiência que eu acabei de compartilhar contigo. E também é interessante a experiência de vários alunos, de várias alunas que estão tendo um resultado bem interessante com o universo da clínica do acompanhamento terapêutico. Então, é interessante isso. O acompanhamento terapêutico é, é, produz a diferença no universo clínico para o paciente e também para o profissional da saúde.